Quanto vale a vaga no STF? Sem saber que está ao vivo, Bolsonaro indaga. Quanto vale a vaga no STF? Durante o intervalo de uma entrevista, e sem saber que estava ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, questionou hoje qual seria o preço de uma vaga no STF, Supremo Tribunal Federal. Mas mudou de assunto ao ser alertado sobre a transmissão. No momento ele falava por videoconferência com a TV Jovem Pan News e transmitia ao mesmo tempo pelo seu perfil no Facebook. Presta atenção, pessoal. No passado o cara que fazia o contrato, levava uma caixa de dinheiro embora, e metia a caneta do contrato e não passa para 20 pedaços. Não é sei assim que funcionava. Ou não era assim? É, A de moto no Paraná, R$ reais Agora, o que eu apanho por causa disso? Para mim é fácil, manda um sapato número 43 para mim, meu número aqui, dá tá? um beijo. Eu tô mesmo. Tinha um sapato um 43 cheio de notinha de 100 verdinhas dentro. Você acha que vale a vaga? Pro... Presta atenção pessoal. Quanto você acha que vale a vaga para o Supremo? Não? Tá, tá aqui, não Então, é isso daí, é, isso é o Brasil. Te apanha pra cacete, pô, o tempo todo. E tem gente que não dá valor. Ah, tem que resolver tudo. dá pra resolver tudo, vamos devagar.